Aqui no nosso encontro, é, agora como a penúltima palestra da noite, nós temos aqui a doutora Ana Carolina Puga. É, a doutora ela é graduada em biomedicina pelo Centro de, é, Universitário Barão de Mauá, pós-graduada em hemoterapia e hematologia na, pela USP de Ribeirão Preto, mestre em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina de Santos, e sócio proprietária do Nepuga, USA Anatomy Cadaver Training. É, mantenedora, diretora-geral e sócio-proprietária do Puga, é, diretora-proprietária da Clínica-Escola Doutora Ana Carolina Pulga, é, Clínica de Biomedicina Estética. É, presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, precursora e pioneira da biomedicina estética e saúde estética no Brasil, ao criar a área e apresentar seu projeto sobre a atuação do biomédico na área da saúde estética ao Conselho Federal de Biomedicina, e apelidada carinhosamente por todos nós de Mãe da Biomedicina Estética. É, nós temos a enorme honra de tê-lo aqui, e é uma, uma pena que o nosso encontro esteja acontecendo de maneira remota, é, do contrário, gostaríamos muito que você viesse à nossa universidade, viesse conhecesse a nossa região, mas de maneira geral ainda é extremamente vantajoso que a tecnologia esteja nos permitindo ter essa proximidade. Deixo agora a palavra com a professora. Muito obrigada pelo convite, Vitor, e toda a equipe que, que desenvolveu todo este encontro. Eu acho isso super importante. Agradeço né, a, a todos que estão presentes online nos vendo hoje. Não imagino quantos são, mas devem ser muitos biomédicos, dos, não só do Sul da Bahia, porque o online nos, nos tira aquela presença de estarmos juntos, né, participando no presencial, mas em contrapartida traz o benefício de termos muitas pessoas que podem acessar a palestra, o evento de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Então, o online tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. Então, agradeço, espero tirar as dúvidas de vocês em relação à Biomedicina Estética e contar um pouquinho de como tudo isso surgiu e qual, quais os rumos. Daqui para frente, para nós, biomédicos, que estamos na biomedicina estética. Então, de antemão, já agradeço o convite e é uma honra participar sempre com vocês. Quando precisarem, é só chamar. Tá? Com certeza. E vocês Aí você quer que eu já comece? Leça, é, como por favor, você? pode começar? pode começar Você tem cerca de 50 minutos E a gente vai pedir para que as pessoas Que estão acompanhando a gente aí de casa Comecem já a mandar as perguntas no chat Porque aí logo depois da da apresentação da doutora A gente vai fazer um momento de perguntas é, Pode começar É, eu não vou estar vendo o chat Então se vocês estiverem perguntando Eu não estarei acompanhando A gente, mas depois... a gente vai ver aqui isso, depois vocês me falam. Tá, eu vou começar a minha apresentação. Peraí. Deixa eu liberar aqui. Bom, vamos então começar. É, como eu já disse, e vou repetir, é uma honra estar com vocês. Biomédicos, futuros biomédicos, estudantes de biomedicina, biomédicos já firmados, enfim E outros profissionais da área da saúde que talvez estejam presentes acompanhando essa palestra e Toda vez que me chamam para falar sobre a biomedicina estética e a expansão da biomedicina estética Eu fico muito feliz porque realmente estamos atualmente, este ano, 2020, completando 10 anos de biomedicina estética E isso é gratificante para mim, imaginem vocês, né? comecei tudo isso em 2005, 2006, e hoje ver que já estamos com 10 anos de habilitação, de aprovação pelo Conselho Federal de Biomedicina, e ganhando espaço, onde, onde vamos, vamos é, ganhando nosso espaço e sendo reconhecido. Então, eu ganhei o título de mãe da Biomedicina Estética, né? foi pelo próprio Reconhecimento da classe, conselho e todos mais, porque criei essa área do nada, né? Quando ninguém imaginava que poderíamos atuar na estética, eu vim com um projeto que validou e provou que sim, que poderíamos. E a maior prova é essa prova social que temos com muitos biomédicos muitos biomédicos já na área da biomedicina estética, atuando com a biomedicina estética e com sucesso, né? Tendo sucesso no que fazem. E graças a Deus, não temos. Biomédicos envolvidos em problemas, escândalos, complicações, como a mídia tenta fazer e denegrir a imagem não só do biomédico, mas de todos os profissionais da saúde que estão na estética hoje. Então, eu sou, como o Victor disse, sou biomédica, formada pela Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Sou fundadora da, do NEPUGA, que hoje nós somos também uma faculdade, nós somos a FAPUGA, temos também cursos de graduação na área, e estamos né, crescendo e levando todo este nosso know-how em estética, em biomedicina, estética, farmácia, estética, enfermagem, estética e outras áreas para o Brasil todo e para fora do Brasil também. que Graças a Deus, temos vários alunos que hoje, pela facilidade do EAD, passaram a estudar, mesmo estando fora do Brasil. Então, sou fundadora da, da SBBME e temos também uma segunda associação de classe. Que é a Brasei, que é uma associação, é a Associação Brasileira de Saúde Estética Integrativa, que ela abrange toda a área da saúde, todos os profissionais da saúde, tanto na parte, principalmente na parte integrativa. E agora o biomédico entrou também oficialmente com a nova habilitação nas táticas integrativas. E para mim isso é mais uma vitória. Então, além de completar 10 anos de biomedicina estética, que eu estou em festa esse ano de 2020, apesar da pandemia. Eu também fico muito feliz e fico, estou comemorando também essa nova habilitação, que é a habilitação em práticas integrativas. Uma outra hora a gente pode combinar para eu falar um pouquinho dela para vocês. né? Comecei co quando me formei em biomedicina, talvez muitos aí nem, nem pensavam em fazer biomedicina, eu fui direto para a hemoterapia. Achava análises clínicas uma área já um pouco saturada aqui na minha região, Ribeirão Preto, é o berço assim, da saúde em, no estado de São Paulo que muitos profissionais, muitas pessoas vêm fazer faculdade em Ribeirão Preto todas as áreas da saúde e acabam ficando aqui, então o Ribeirão Preto é um centro é, na área da saúde, uma referência para nós aqui do estado de São Paulo e não poderia ser diferente com a biomedicina, muitos vinham fazer biomedicina aqui em Ribeirão Preto e ficavam por aqui, dessa forma começou a saturar o mercado e nós não tínhamos tantas opções de emprego como talvez num lugar mais afastado, num lugar que não fosse tão concorrido como foi aqui, como é até hoje. Então naquela época que eu me formei, há 25 anos atrás, eu já... Já tive uma dificuldade em ir para a área de análises clínicas, eu fico imaginando hoje como deve ser. E aí eu optei ir para a área de hemoterapia, eu gostava bastante da área de banco de sangue, já tinha visto algumas coisas na faculdade, eu falei, ah, por que não, né? Vou para a área de banco de sangue e hemoterapia. E. Fiz minha especialização, fiz é, aprimoramento profissional, especialização nessa área. Comecei a trabalhar num, num grande banco de sangue aqui de São pa... de, do interior de São Paulo, que tinha unidades pelo estado de São Paulo. De Ribeirão fui para Guarulhos, de Guarulhos fui para Santos. E fiz trabalhei por oito, nove anos nesta mesma empresa. Quando fui para Santos, contando um pouquinho do meu histórico, para vocês verem que nada é por acaso. Hoje, quando eu fico pensando lá atrás no que aconteceu e como aconteceu, eu falo que, bom, isso precisava acontecer. Exatamente da, da forma que aconteceu para eu poder estar aqui hoje e, principalmente, poder falar isso para vocês, porque não é fácil, não foi fácil. Foram-se muitas lutas, muitas lutas mesmo. Foi uma jornada muito difícil, mas eu fui superando todos os obstáculos, fui apostando, fui acreditando, fui... Sabe, é, sendo sempre muito positiva no que me aparecia. Então, quando eu fui para Guarulhos, eu nunca tinha saído de Ribeirão Preto na minha vida. Fui para Guarulhos, eu era uma menina de 23 anos, 22 anos, e tinha uma filha de 5 anos de idade, 6 anos, então, e não podia levá-la. Então, eu já tive toda uma dificuldade em ter que ficar tempos e tempos longe da minha filha, trabalhando lá em Guarulhos, uma cidade grande, imensa, perto de Ribeirão Preto, e super difícil. E depois fui para Fui para Santos, aí foi onde eu consegui levar minha filha, que Santos era um pouco mais calmo. Comecei a dar aula na Luzida, foi onde eu entrei na minha carreira, comecei a minha carreira acadêmica, que eu tinha muita vontade de dar aula desde pequena, desde criança. Eu queria dar aula um dia na minha vida. Eu tenho o dom de dar aula, eu acho, né? Porque eu acho que isso cresceu comigo, sempre quis. E eu precisava né? fazer o mestrado, já tinha feito duas tentativas de... Né, de Tentar dar andamento no mestrado, tanto em Berão Preto quanto em São Paulo, não consegui. E aí, nessa oportunidade lá em Santos, eu consegui entrar numa faculdade, ser docente, fiz meu mestrado em Santos. Aliás, sou a primeira mestre daquela instituição. Hoje tem inúmeros mestres, tem um mestrado muito reconhecido, mas eu fui a primeira a defender o mestrado na Fundação Luzia em Santos. E foi difícil, viu, gente? Como foi difícil. E depois que eu saí de Santos... Né, eu terminei o mestrado, dava aula lá, quando foi em 2005, eu, 2004, 2005, comecei a pensar e rever minha, minha vida, né? Já tinha ali 10 anos de formada e eu tava muito tempo longe de casa, longe dos meus pais, meus pais já estavam ficando idosos, eu sou a única da família que fez área da saúde, e aí, eu senti uma certa responsabilidade, uma obrigação de estar perto dos meus pais no momento de velhice deles, de, né, nesse momento que eles chegaram à, à, à terceira idade. Eu queria estar perto deles. E aí meu pai teve problemas de saúde do coração, cardíaca. Minha mãe teve problemas, quebrou a coluna, teve que ser operada assim, de uma forma urgente. Então, muitas coisas aconteceram para que eu voltasse. E eu voltei. Eu não resisti tanto. Eu peguei, saí da, da Fundação Luzia, da, da faculdade, em, 2000 e, em janeiro de 2005. E fui, voltei para o interior de São Paulo, que é onde eu, onde eu moro hoje. Voltei para Sertãozinho, propriamente. Fica 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Voltei para Sertãozinho. E lá em Sertãozinho, eu até tentei uma recolocação na área de Bancos de Sangue. Ribeirão Preto e Sertãozinho, não consegui. Tentei uma recolocação... Em, em alguma faculdade para dar aula, porque eu já dava aula quatro cinco anos em Santos, então eu já tinha muita experiência, mas eu não consegui. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Foi onde eu pensei, aqui minha foto né, da, da, do trote, eu lá na faculdade, na Barão de Mauá, então todo esse, toda essa lembrança que na minha graduação, na minha formatura, né, colando grau, tudo isso marca muito, né, gente, a gente vê o quanto a gente deve dar valor a esses momentos, e foi justamente quando eu retornei, a minha filhinha, quando ela era pequenininha ainda, quando eu me formei em biomedicina, meus pais já estavam ficando idosos, enfim, e eu lembro, eu até coloquei esse slide aqui, porque eu lembro que nesta, neste dia eu tive uma grande certeza de que que eu não seria apenas mais uma biomédica. Eu queria fazer a diferença na biomedicina, eu queria deixar minha marca no mundo, para alguma coisa eu queria deixar, porque eu acho que a gente vem para este mundo para a gente fazer algo de bom para as pessoas, não só para a gente, não só, porque seria muito egoísmo, né? Mas não só para a gente, mas para todos. Então, aquilo que foi bom para mim, que seja bom para muitas pessoas. E eu sempre pensei nisso. Desde a época da faculdade, eu sempre fui muito colaborativa, muito participativa, muito... Trabalhando muito em equipe, muito com as pessoas. Sempre queria ajudar todo mundo. Então, isso sempre foi meu. E eu quis, nesse momento que eu estava ali recebendo meu diploma, eu quis realmente marcar e fazer uma, algo que fosse diferente. Óbvio que eu não sabia o que seria ainda. Óbvio que eu nem imaginava que fosse estética, que fosse biomedicina estética. Passava longe, talvez, esse pensamento da minha cabeça. Embora, embora, quando eu estava aqui, olha, nessa nessa, nessa, nessa foto que tem aqui do lado, que eu estou no laboratório, é, deve ser um laboratório de bioquímica, talvez, né? É, uma dessas minhas amigas ela não está aqui, a ah, disse que nessa época de faculdade, exatamente nesse período, é o quarto ano nosso, aqui na Brown a gente tem os blocos de laboratório, eu falei uma coisa para ela, e ela só foi me contar isso 20 anos depois, quando a gente se reencontrou, olha só que interessante, ela falou, Carol, você lembra daquela vez que nós estávamos no bloco no último ano de faculdade? Você estava fazendo mesoterapia com o médico em sertãozinho, e você chegou toda empolgada, toda feliz, que, nossa, que legal, tratamento, tratamento top, essa mesoterapia, o médico vai lá, ele faz umas enzimas. Para perder gordurinha, para isso, para aquilo, tal, tal, tal. Bem que nós biomédicos poderíamos fazer isso. Você lembra que você falou isso? Eu juro, gente, que eu não lembrava. Juro que eu não lembrava, mas ela se lembrou. Eu falei, hey, eu não lembro. Ela falou, é, você chegou falando e a gente ainda riu. Falou, acha ah, biomédico trabalhar com estética? Imagina, a gente é muito mais que isso, a gente pode muito mais que isso. A gente vai trabalhar com pesquisa, com laboratório, todo aquele deslumbre que a gente tem pela área laboratorial, né? Quando estamos dentro da faculdade, a gente deslumbra muitas coisas. E tá certo, tem que deslumbrar mesmo. É isso, é, é viver esse sonho, é importante. E olha só, então, lá no meu subconsciente, lá no meu inconsciente, tinha esse real desejo de trabalhar com estética. E olha como o universo vai conspirando para que as coisas aconteçam. E eu acredito muito nisso, muito mesmo, porque me formei, não foi fácil a minha firmatura, não foi. Tive várias situações que eu poderia ter desistido da faculdade em diversos momentos da minha durante minha graduação, mas eu não desisti, eu persisti, eu resisti. Peguei esse canudo, assim, de uma forma bem difícil, porque há quatro meses antes de pegar esse canudo na mão, eu sofri um acidente de carro que eu quase morri. Nunca contei isso para ninguém, assim, de desconhecidos, de pessoas que eu, né, assim que não tem muita convivência comigo, quem sabe mais são os amigos, pessoas mais próximas, mas para vocês, que hoje já não são mais desconhecidos, são pessoas conhecidas minhas, eu sofri um acidente quatro meses antes de terminar a faculdade, quase morri, tive edema craniano, tive é, fiquei em coma, quase morri mesmo, por Deus, eu não morri, e quando eu peguei esse canudo, então foi uma grande satisfação para mim, para minha turma, para todo mundo, e que bom, que eu determinei que eu queria fazer a diferença, porque eu tenho certeza que hoje eu faço a diferença na vida de muita gente, e quero fazer a diferença na vida de muito mais pessoas, tenho certeza. Aqui uma foto minha, uma lembrança de quando eu trabalhei no Banco de Sangue em Guarulhos, em Santos, esse é meu, meu chefe da ocasião, né, ele já... não mais, né, ele já morreu, inclusive, teve um acidente, morreu, mas aí foi em 2000 e... Essa foto foi em 2002, mais ou menos, 2003, era bem novinha, né? Olha só. Depois, quando eu fui docente na Lusíada, em Santos, e estava contando para vocês. E aí eu me senti, quando eu voltei para Ribeirão Preto, para Sertãozinho, totalmente sem saber o que fazer nem para onde ir. Como muitas vezes a gente se sente em várias fases em nossas vidas. E foi onde eu resolvi fazer algo de diferente, mas eu ainda não tinha pensado em biomedicina estética, eu pensava em estética. Bom, já que eu vou ter que mudar de área, eu vou fazer algo que eu gosto. eu sempre gostei de estética, eu sempre fiz estética, lembra que eu disse para vocês que minha amiga lá atrás falou que eu, inclusive, já falava em estética lá na época da faculdade? Pois é. Eu montei a Corporale, a minha primeira clínica de estética foi em sertãozinho, chamava-se a Corporale. O A o C e o P estão em maiúsculo, se você estiver conseguindo ver daí, porque são as minhas iniciais, Ana Carolina Puga. Eu fiz tudo, eu fiz desde o plano, desde o do projeto, desde o do plano administrativo, plano de marketing, até mesmo escolher cores, nome. Eu, sim, eu criei a Corporale junto com uma algumas assessorias, mas do jeito que eu esperava que fosse, que eu, que eu sonhava, para que eu pudesse ter meu próprio negócio. uma coisa que sempre me incomodou na biomedicina, tudo me, tudo me agradou é, na biomedicina. Eu amo a biomedicina desde quando eu, eu comecei a fazer biomedicina, que nem foi uma, algo que eu previa fazer. Foi por acaso, eu fui para um vestibular, passei, fui chamada e comecei a cursar a biomedicina e amei a biomedicina eu não via a liberdade de nós, para que nós biomédicos pudéssemos trabalhar de forma autônoma, liberal, como profissional liberal mesmo, então eu ficava assim, poxa, eu sempre vou ter que ter um laboratório, uma faculdade me contratando, ou eu vou ter que montar o meu laboratório, ou eu vou ter que montar uma faculdade, ou eu vou ter que montar o meu negócio para eu poder, e... mas não que fosse um negócio pequeno e fácil, como poderia ser uma estética, embora eu, Montei uma clínica de estética gigantesca, maravilhosa, boa e tudo mais. Eu poderia também ter começado com essa linha pequena de estética e daria muito certo também. Mas naquela ocasião, nós biomédicos não fazíamos, não podíamos fazer isso. Montei a clínica corporale como esteticista. Porém, eu queria usar meu título de biomédica, eu queria atuar como biomédica. Eu não queria atuar só como esteticista, porque o conhecimento que eu tinha ali e eu aplicava ali com os meus pacientes, era muito mais do que o conhecimento que eu poderia ter é, tido, ter aprendido, se eu tivesse feito um curso de estética, que naquela época não existiam uma faculdade de estética, que naquela época eram cursinhos livres, aleatórios, de poucas horas em estética. Ou seja, o meu conhecimento em 2005, quando eu montei a clínica, era um conhecimento de biomédica, era um conhecimento que vinha da formação em biomedicina. Então, eu precisava e queria usar isso. E foi onde eu comecei a desvendar esse mistério. E eu já vinha, quando eu vim lá de Santos, eu já vim com a segunda opção. Meu plano B era se eu não conseguisse nada de colocação na área da... Biomedicina, eu vou abrir uma clínica de estética. Vou fazer estética, porque estética é algo muito rentável, nananã, é a bola da vez, é a próxima década, a estética vai crescer muito. Eu ouvi, acompanhava, não só aqui no Brasil, mas no exterior também, muitas notícias, e eu falei, vou investir nisso. E foi onde eu não desisti. E eu sempre, sempre cito essa frase de Augusto Cury, que eu gosto muito, que eu falo, não há céu. Onde ele fala, né? E eu só estou repetindo. Não céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. E eu acredito muito nisso. Naquele momento, quando eu saí de, Guarul de Santos e vim para Sertãozinho, aquela derrota tinha que se tornar um sucesso. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar muito sobre as possibilidades do meu atuar na estética. Comecei a fazer busca em diversos... É... Em diversos decretos, em diversas resoluções, nossas, a nossa lei, nosso código de ética, nossas resoluções, eu fui para a Anvisa, fui para leis, as leis federais, eu fui assim, eu cerquei, por todos os lados para poder provar, olha, o biomédico pode sim fazer estética. E foi em 2006, apresentei para um presidente do Conselho Federal de Biomedicina. Essa oportunidade, essa possibilidade e ele disse, Ana, então se você acha que é possível Faz uma pesquisa, se der certo, a gente vê se a gente aprova Aí eu fui fazer a pesquisa Naquela época em 2006, os candidatos por vaga Nos vestibulares de biomedicina vinham despencando Imagina, já quase muitas faculdades Que tinham duas, três turmas Passaram para uma turma e olha lá A faculdade que tinha biomedicina de manhã e noite Reduziu e eu tava desesperada, porque eu tava me vendo assim, poxa, escrevi uma profissão que eu amo, que eu gosto. Sempre ganhei muito bem na parte de hemoterapia, não foi por isso que eu vim pra estética. Também nada demais, que quem está vindo porque ganha mal e quer ganhar melhor, tudo bem também, mas eu vim porque eu não tinha colocação profissional onde eu estava, e eu tenho que ficar desempregada, e eu não queria, eu queria trabalhar, e eu precisava trabalhar, tinha uma filha para criar, mas... Eu sempre ganhei muito com a biomedicina, mas eu estava vendo que se eu não fizesse nada, eu seria uma biomédica daqui 30 anos, entre poucas biomédicas no Brasil, porque de repente não haveria mais nem faculdade de biomedicina. Não estou sendo trágica não, gente. A situação estava muito ruim naquela época. E foi onde eu pensei, o que é biomedicina estética? Como eu vou provar o que é biomedicina estética? Você já se fez essa pergunta? Pois é. Eu já me fiz essa pergunta. Por isso que, além de montar minha clínica, na minha clínica foi um laboratório para a biomedicina estética, porque ali na clínica eu aprendi muitas coisas do que era pertinente ao biomédico e do que não era pertinente ao biomédico. Do que era legal o biomédico fazer e o que não era legal o biomédico fazer. O que era invadir a área da estética e o que não era invadir a área de ninguém. Principalmente... Da estética, inclusive dos médicos. Então eu fiz uma seleção. Depois daquela minha conversa com o conselho, que foi com o doutor Silvio Sec, aqui em Ribeirão Preto, eu fiz uma. Ele falou: vai, faz uma pesquisa, vai à luta. Eu fiz uma seleção do que era interessante ou não. Aí eu fiz um abaixo-assinado e mandei esse abaixo-assinado para milhares de biomédicos do Brasil. Consegui e-mail de vários, via e-mail, e recebia esses abaixo-assinados lá na minha clínica é, por correio. Olha só, o pessoal ia por correio por abaixo-assinado. Foram centenas de milhares de abaixo-assinados que eu recebi. Fiz divulgação no Orkut, fiz inúmeras viagens por conta minha, conta própria. Ninguém me ajudou, ninguém me deu dinheiro, ninguém pagou passagem, exceto um ou outro evento que me chamava. Tá? exceto o um outro evento que me chamava, assim, né, aí pagava passagem, pagava hotel, e eu ia, de boa, mas a maioria era interesse meu divulgar a biomedicina estética, então eu ia. Fiz inúmeras palestras, e até que chegou no, no ano de 2010, exatamente na data, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a defesa da biomedicina estética. E gosto muito dessa frase de Clarice Lispector, que fala, mas... Tenho medo do que é novo e tenho medo de ver o que não entendo. E nesta época, nesta fase, 2006, 2007, 2008, 2009, antes de 2010, eu estava exatamente assim, com muito medo, porque era meu tudo ou nada. Se desse certo na plenária, legal, estaríamos hoje aqui onde estamos. Se não desse certo na plenária, nada legal, meus planos teriam que mudar. E lógico, eu já tinha um outro plano B, né, para seguir em frente com a minha vida profissional. Então, fui para a plenária no dia 10, 10 de 2010. Uma data bem cabalística, uma data bem importante, não foi escolhida por mim, foi escolhida por Deus, eu digo. E nessa data, 10, 10 de 2010, aproximadamente por volta de 10 horas da manhã, por incrível que pareça, foi votada a biomedicina estética e nós fomos aprovados para... Habil... para... Ter como a habilitação a biomedicina estética. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa data, esse dia e tudo que aconteceu antes de eu chegar na plenária, que não foi fácil, não foi fácil chegar lá no horário de 9 horas e correr né, com o que eu tinha que falar, apresentar para eles, sabendo que tinha pessoas muito contras ali e que já estavam me perseguindo há um tempo. Vão lá no meu Instagram, tem lá no, no ITV. Tem alguns videozinhos, eu tive que partir em três vídeos Porque ficou muito grande a live Mas vocês vão ver a história deste dia O que eu nunca contei pra ninguém Eu contei lá no dia 10 de 10 de 2020 Eu gravei uma live e deixei lá no IGTV, então vocês vão ver o que que me aconteceu, se você está curioso. Porque aqui não vai dar tempo de eu contar, né, tem muita coisa para falar para vocês aqui. E nessa data, eu chamo a data dos 3.10, assim como a data dos 3.8, se você se lembra, 1888, porque a data da nossa libertação, é assim que eu penso. Saímos de trás das bancadas, viemos para a clínica, e que área, né, uma área que só cresce, uma área próspera, uma área que reconheceu, que valoriza o profissional biomédico, enfim, uma área que a gente conseguiu pela primeira vez sermos os primeiros e fomos os primeiros sim porque na área da saúde estética, a biomedicina é a primeira profissão a habilitar depois veio a farmácia, depois veio a enfermagem depois veio agora em 2018 a odontologia e outras poderão vir mas fomos sim os pioneiros dos profissionais da saúde a entrarmos nessa estética invasiva não cirúrgica que foi assim que eu defini na nossa resolução, quando a gente fez e escreveu a resolução da biomedicina estética, tá? Lembrando que a fisioterapia só foi reconhecida em dermatofuncional em 2009, e ainda fazendo é, tratamentos estéticos básicos, igual o do esteticista. Nós não, nós entramos fazendo procedimentos estéticos diferenciados. Aquilo que o esteticista não fazia e que o cirurgião plástico não tinha interesse, e que estava ao Léo, alguns médicos faziam, algumas pessoas que não era regulamentar em nada também faziam, estava uma coisa super perdida, nós entramos para regulamentar, profissionalizar, fazer e acontecer. E foi, e foi isso que houve, né? Estamos, graças a Deus, em 10 anos de biomedicina estética, ó. Depois vieram outras resoluções, outras resoluções, nosso conselho diferenciou, separou o joia do trigo, que é do técnico, que é do tecnólogo, que é do biomédico, para que não tivesse briga entre nós, enfim. Mas foi tudo muito bom, porque nós começamos certo. E começamos certo porque eu fiz questão de iniciarmos por onde Deveríamos e precisaríamos começar naquele momento. Eu falo que todo o DNA da Biomedicina Estética começou lá em Sertãozinho comigo e foi passando, né? Geração em geração. De em cada curso, formava uma turminha, essa turminha levava, daí vinha outra turminha formava e foi assim, espalhando. Hoje a Biomedicina Estética é o que eu imaginei que seria lá, em 2007, 2008, 2009, quando eu escrevi o projeto. Ela é o que eu pensei que realmente conseguiríamos ser, fazer, dentro de um consultório, lá quando eu estava minhas, varando minhas noites, sem dormir, pensando, meu Deus, eu tenho que achar um ponto nisso daqui que vai ser favorável a nós, eu preciso. E lia, e relia, e vi outros sites, outras coisas, conversar com advogado, enfim, para eu poder achar a saída. E hoje, no round de procedimentos dos biomédicos, nós podemos fazer desde laser terapias, laserterapias, carboxterapias, preenchimentos é, faciais, corporais, temporários, peelings, cosmetologias, microagulhamento, toxina botulínica, enfim, muitos outros procedimentos, fios de sustentação, fios de estímulo de colágeno, gato de plasma, avaliações estéticas, ah. sim, né? Poder, somos e podemos, devemos ser responsáveis técnicos pelas nossas clínicas, ou trabalhar em clínicas de outros como responsáveis técnicos, podemos trabalhar em empresas de produtos estéticos também, enfim, abrir um leque muito grande dentro da, da biomedicina vindo à estética, e isso foi, vocês nem tem dúvida, né, foi uma coisa maravilhosa para nossa classe, porque nossa classe cresceu muito, e hoje aquelas faculdades que estavam quase fechando seus cursos de biomedicina, hoje tem duas, três, quatro turmas, e com 50%, 60% dos graduandos interessados em biomedicina e estética, graças a Deus, né. Então, fiquei muito feliz. Quando eu fui lá apresentar ao nosso conselho, e na plenária, o que o biomédico faria, e o que nós estamos fazendo hoje foi justamente isso, com todo o nosso conhecimento da graduação, todo aquele conhecimento de anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, imunologia, gente, quanto eu uso imunologia na estética, vocês não fazem ideia, processo inflamatório, quanto eu uso isso, é, toda parte de... É, até as patologias é super importante, as análises, tudo, gente, tudo, tudo, tudo, tudo que o meu médico aprendeu durante a sua graduação, inclusive aquela biofísica que você detestava, não gostava, a gente usa pra caramba todos aqueles conceitos de biofísica. Tem procedimentos que é super parecido às eletrofores que fazemos nos laboratórios, então tem tanta coisa parecida, tanta coisa, e tanta coisa que a gente usa que realmente é muito pertinente, sim, a atuação do biomédico na estética, muito mesmo. E eu mostrei que, com todo esse conhecimento, a gente poderia fazer muito mais do que apenas tratamentos estéticos, a gente poderia devolver à mulher o orgulho de ser bonita, a gente poderia devolver à mulher, renovar, rejuvenescer, não só a mulher, mas o homem, a todos os pacientes que nos procuram. Tornando esse paciente mais jovem, com procedimentos feitos por biomédicos, biomédicos estetas. Essa é uma paciente minha, que eu ela foi seis meses de tratamento comigo. Por incrível que pareça, ela tem 42 anos na foto do antes, que é a foto da sua, acho que da sua esquerda, né? Que é a foto que ela tá com os pontinhos no frontal. E, ela, e depois de quatro meses de tratamento, ela ficou exatamente desse jeito. Ou seja. Melhorou ou não melhorou? Quero que vocês escrevam no chat, que depois eu vou ler. Então, é isso que é o trabalho de um biomédico na estética. É devolver ao seu paciente o orgulho de ser bonito. Devolver aquela vontade de se olhar no espelho, se sentir feliz, bem. né? E lembrando que saúde não é só ausência de doenças. Segundo o Ministério da saúde, saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é... É muito mais do que não ter doença. Saúde é ser ter um estado, né, ter um estado feliz, ter boa boa boa consciência, é ter é, harmonia, é ter toda a parte de autoestima, é ter dinheiro, é ter são sete itens que agora eu não me recordo, mas são sete itens, não é só ausência de doença. Ter saúde é estar bem consigo mesmo, é estar saudável em todas as áreas da sua vida, até religiosa, tem gente que tá, né, não quero entrar nesse mérito, mas isso está lá na descrição, São sete áreas que você precisa estar bem para você dizer que você está saudável. Então, devolver a autoestima, recuperar aquela autoestima e criar aquele gosto de viver é muito importante. E nós, com a estética, a gente consegue fazer isso então sempre digo que procedimentos têm preço e devolver a mulher a sua autoestima não tem preço. não é só a mulher, mas é ao homem, ao paciente, a todos aqueles que nos procuram com este objetivo eu quero ser mais feliz, eu quero ficar bem, quero ir para a praia e não quero ficar incomodada com a minha celulite, eu quero estar tá chegando o verão, eu quero estar tá, quero tá com essa barriguinha, eu acabei de ter bebê, estou me sentindo flácida, feia, quero melhorar, porque eu quero viver bem com meu marido, viver bem com a minha criança. Ou seja, quando as pessoas estão se sentindo, não estão se gostando, elas não estão se sentindo bem, elas acabam tendo diversas outras áreas que não vão bem também. Relacionamento, é, imunidade cai, podem ficar deprimidas, enfim. Então, devolver... A autoestima para uma pessoa é muito importante. Nós fizemos isso com a biomedicina estética. Olha só como eu estava há três, ah não, há seis anos atrás e olha como eu fiquei magrinha, né? Olha só isso na é melhor autoestima, melhor autoestima de qualquer um. E nós podemos utilizar inúmeros recursos para isso. E é o que você aprende depois que você sai da faculdade de biomedicina, porque na faculdade de biomedicina você não aprende estética, você aprende biomedicina. Aí depois que você termina a faculdade de Biomedicina, o que, que você precisa fazer? Um, é, cursos que te habilitem, cursos que te capacitem, depois o conselho vai te habilitar, mas cursos que te preparam para ser um esteta, para ser um biomédico esteta. Ah, e quais cursos? Qualquer curso? Não, tem os cursos específicos. São as pós-graduações em Biomedicina Estética. Não é qualquer pós-graduação. Ah, eu posso fazer pós-graduação em estética avançada? Não. Posso fazer pós-graduação em saúde estética? Não. Tem que ser pós-graduação em biomedicina e estética, lembre-se disso, porque você é biomédico e faz parte da nossa resolução que a, o Conselho reconhece biomédicos que fizeram pós-graduação em biomedicina e estética, lembre-se disso. Por isso que não é qualquer curso, não é qualquer pós, não é qualquer lugar. E ainda, fiquem atentos, tem que ser pós-graduações de de faculdades, de instituições que já são credenciadas no MEC. Por quê? Se for uma pós-graduação de instituição que não é credenciada com o MEC, ah, mas eu tenho uma parceria, aquela possa é uma parceria com a faculdade X e Z que é credenciada pelo MEC. Essas pós, elas são ilegais, elas não são reconhecidas. Então, fique atento. E nessas pós-graduações, você vai aprender a usar todo aquele conhecimento biomédico que você teve lá na sua graduação, ou que você está tendo na sua graduação, Agora vamos fazer um link com a estética. Sabe aquele fibroblasto que você conheceu aí na biomedicina, na sua graduação? Agora você vai qual é a importância dele aqui na estética. Sabe aquelas ondas de biofísica que você aprendeu lá na atual de biofísica? Agora você vai aprender o quanto ela é importante aqui para você manipular esses equipamentos. Sabe aquelas bactérias que você estudou? e aquelas toxinas que você estudou, agora você vai saber como elas fazem efeito e qual é o efeito delas aqui na estética. Então, é, é, agora a gente faz o link, e quando eu descobri isso e comecei a fazer o link, meus alunos ficavam encantados. Eles vinham para os meus cursos, que ainda não eram pós lá em 2011, e eles falavam assim, nossa, Ana, eu nunca imaginei, quando eu estudei na biomedicina, isso, isso, isso, isso, eu, pois é, então eu fazia os links e as pessoas ficavam assim, admiradas, encantadas e como tem realmente aquela conexão, como tem realmente aquela ligação com tudo que nós aprendemos, é sensacional, tem muita coisa mesmo. E nós podemos fazer, então, rejuvenescimento facial com laser. Olha só um antes e depois com laser. Isso aqui é biofísica, gente. É a física aplicada no tecido. Qual é a alteração do tecido após um, é, 30, 40, 50 joules de um determinado laser? A gente está falando de luz, de laser, de biofísica aplicada no tecido. E faz o quê? Uma regeneração, uma renovação ativa, ativa colágeno, ativa fibroblasto, melhora tudo. E já existem inúmeros, inúmeros é, trabalhos científicos que mostram isso, a eficácia desses métodos dentro da estética, e que são métodos que nós usamos, que nós podemos utilizar. Então, rejuvenescimento facial, redução de gordura localizada, eu lembro até que deu muito o que falar, né, que eu desenvolvi esse método, Lipo Sem Cirurgia, usando uma tecnologia chamada Haifu, hoje esse nome é muito popular, né? Não registrei nem nada, mas eu falei, eu fui a primeira a falar sobre lipo sem cirurgia em 2006, lá em Sertãozinho, fiz outdoor, fiz propaganda, divulgação, minha clínica bombou e eu comecei a ter resultados de assim para melhor sobre a lipo sem cirurgia. E realmente eu tinha pessoas que vinham de vários lugares para fazer esse procedimento comigo em Sertãozinho. Maravilhoso, e, inclusive numa situação lá no conselho que eu fui chamada, né, por conta de um processo administrativo que eles queriam mover contra mim por eu estar fazendo estética e ainda não ter a resolução, não ter a habilitação, um, depois de uma reunião que teve lá, uma pessoa chegou mim e me falou assim Ah, e aquela lipo em cirurgia? Conselheiro do conselho, né? E aquela lipo sem cirurgia, dá resultado mesmo? Eu falei, caramba, né, estão aqui querendo me ferrar Desculpa aí, mas ainda tenho curiosidade de saber. Óbvio que sim, e dava resultados. Porque eu usava, além de todo o meu conhecimento biomédico, aplicando a biofísica no, nos pacientes, eu usava também todo o meu conhecimento bioquímico para poder fazer essa paciente queimar gordura após procedimento. E eu usava todos aqueles ciclos bioquímicos que você conhece para queima de gordura. E dava muito certo. Eu ainda tinha um parceiro na minha clínica que era um nutricionista. E eu atiçava ele nas dietas. Eu quero dieta assim, eu quero dieta assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas não é, não vamos fazer assim, vamos reduzir isso. Vamos reduzir... Então, assim, eu, não, eu só não fazia dieta, não sou nutricionista, né? Não posso. Nunca fiz o que eu não posso. E, mas a gente tinha resultados excelentes, muito mesmo. Aí também comecei a trabalhar com carboxoterapia. Biomédico também pode trabalhar com carboxoterapia. Fazemos tratamentos disso, flacidez com carboxterapia, tratamento de redução de gordura localizada também com carbox, mais ar depilação a laser, tudo isso o biomédico pode fazer. Novamente aqui, resultados da lipo sem cirurgia, olha só, um homem que já malhava, malhava, malhava, malhava e não perdia a gordurinha localizada, começamos a fazer a lipo sem cirurgia, fizemos só quatro sessões, 90 dias, quatro sessões, ele já teve esse resultado. Perdeu aproximadamente 4 quilos. A intenção não era perder peso, mas perdeu medidas. Perdeu é, 12 centímetros de circunferência na região do umbigo 6 acima e 6 abaixo. Isso são dois a três números de calça, tá bom? Começamos a fazer os procedimentos injetáveis também, como a toxina botulínica, que é um procedimento injetável que hoje é mais procurado pelos profissionais biomédicos. Ah, eu quero ter toxina, eu quero ter toxina. É um procedimento rentável? É um procedimento rentável, mas não é um dos mais rentáveis, porém, é muito procurado e os nossos pacientes também. Só que para fazer toxina botulínica e ter resultados assim, como esses que você está vendo aqui, resultado meu, paciente minha, paciente minha, com o resultado meu, tá? Esse aqui é do método que eu desenvolvi o Puga Code, aqui eu usei Nelo W45, para poder ter o arqueamento da sobrancelha, é um método já registrado, patenteado, um método que eu desenvolvi já tem alguns anos, e aplico, exclusividade nossa do MePuga. você tem que ter muito conhecimento para poder ter esse resultado, senão você pode ter resultados assim, desastrosos, péssimos e com alergias e com reações indesejáveis, e graças a Deus eu nunca tive nenhum paciente desse, desse jeito, com esses mais de 40 mil profissionais que eu já capacitei e com sei lá quantos <risos> mil pacientes que eu já atendi. Graças a graça de Deus, nenhum assim. Às vezes tem pessoas né, que aprendem da forma mais rápida, da forma mais econômica, e menos segura possível E sai só fazendo toxina Em tudo quanto é lugar Sem saber o risco que é Fazer com segurança Esse aqui é um método errado Eu não aplico este método Eu tenho um método que eu desenvolvi Que é a Nepuget. A Nepuget é uma metodologia de ensino Ela é uma metodologia ativa Que eu tenho nas minhas pós-graduações E nos meus cursos desde 2012 E é, Peraí, deixa eu está aqui tenho métodos que dão esse resultado. E com a Neipuget eu desenvolvi também a metodologia, a, a, o método de marcação e de aplicação de toxina botulínica, que é o WV45, que está dentro do Puga Code, que é o meu curso de harmonização, né, que é não é o curso, é o meu método de harmonização facial, que hoje, lógico, ele é um curso também, mas é um método de harmonização facial chamado Puga Code. E o pulga Code traz resultados como este, tanto para toxina botulínica quanto para preenchimento. Aqui é o um paciente de toxina botulínica também, com a marcação do pulga code, aqui marcação WV45. Essa também, senhora, 75 anos, resultados surpreendentes com o pulga Code. Paciente fez mandíbula também, pulga Code, aqui também, pulga code. Todos esses pacientes, essa aqui também foi que foi a minha harmonização facial do PugaCode. Toxina, preenchedores e outros, e outros recursos que tem dentro deste projeto de harmonização facial, que é o PugaCode, dentro deste método de harmonização facial, que é o PugaCode. Então, paciente paciente também fez PugaCode. Também faço aplicações na orelha dentro do PugaCode, para poder rejuvenescer total o paciente. Né? A harmonização facial, zigomático, malar, região do suco nasgeniano, mandíbula, tudo isso está dentro do nosso do meu método que é o Puga Code. Então, e lógico, uma coisa que eu sempre prezo é a segurança. Então, o Puga Code é um conjunto de métodos que eu desenvolvi para que profissionais da saúde, somente meus colegas profissionais da saúde, pudessem atuar seguramente com toxina botulínica, preenchimento, fios dentro da imunização facial. E dentro do FogaCode eu sempre tenho tem meu tripé, que é segurança, eficácia e economia. Como eu falo economia, eu falo economia também de, em relação à exposição do paciente aos produtos. Então é um tripé. O ele é constituído por um tripé. Segurança, eficácia e economia. E neste tripé, o é que eu... O é, que, que eu faço? Eu deixo meu, meu, meu aluno, né, meu colega, seguro para trabalhar, ter seus resultados em casa, e não ter acidentes como este, para métodos que vai levar a um acidente como este, levando a destruir a carreira de um biomédico, se não uma classe inteira. Tá? Então, meu cuidado quando eu desenvolvi a Biomedicina Estética, Enviei a biomedicina Estética e comecei a ensinar meus colegas a serem biomédicos estetas, porque eu não ensino métodos e, e técnicas, eu ensino meus colegas biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, profissionais da saúde hoje, a serem biomédicos estetas, a serem farmacêuticos estetas, a serem enfermeiros estetas, a serem profissionais estetas. Ensinar método é muito simples, agora você ser um profissional capaz, eficiente, que tenha responsabilidade, que tenha segurança, que sabe o que está fazendo, não é qualquer curso, não é qualquer lugar que ensina, não. Não é qualquer lugar que quer ver você brilhando como eu precisava, eu queria, e eu tinha todo essa, esse, essa, esse sonho de ver muitos biomédicos brilhando com a biomedicina estética. E fora e longe de acidentes como este. Embora isso tenha sido feito por uma biomédica, recém formada, mal preparada e foi um acidente, ela fez ela perder a paixão dela, dela pela biomedicina inscética e largar a biomedicina por porque ela aprendeu de uma forma errada e ela na ingenuidade dela aplicou da forma que aprendeu, ela não sabia que estava errado, ela aprendeu na verdade, não foi, não foi conosco, óbvio que ela aprendeu isso ela aprendeu a fazer, foi lá e fez, foi num outro curso de uma outra colega, de uma outra pessoa, foi lá e fez, e fez errado, e deu todo um problema. O que ela teve que largar a profissão? Então, não quis que isso acontecesse, por isso que eu já dei inúmeros treinamentos, fui, uma da, fui a primeira, se não, a dar treinamento nos Estados Unidos em cadáver fresco, desde 2014, 2015, 2016, venho ministrando cursos lá para poder aumentar ainda a segurança desses profissionais na atuação com a Biomedicina Estética e desenvolver métodos seguros com aplicações não só de ácido neurônico, mas de doxopatita, escúptra e outros preenchedores, em Lancer, entre outros que a gente utiliza na aplicação, no rejuvenescimento e dentro do Puga coding. O mercado está crescendo, acho difícil ele ficar saturado, por mais que você fale, nossa, mas tem tanta gente né, atuando no mercado, será que vai saturar? Acho muito difícil ele ficar saturado, porém, você precisa buscar diferenciais, buscar diferenciais. E aqui, eu não paro, junto com a minha equipe, é, em, em pesquisar e desenvolver diferenciais para que todos os meus alunos hoje, não só biomédicos, mas farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, é, biomédicos, fisioterapeutas, entre outros profissionais da saúde tenham diferenciais dentro dessa área que tanto cresce. Então, eu trago sempre as novidades, já no ano passado entramos com o Scalp Talks, jato de plasma, bicho pulga cold, Puga Code, lasers, de papada, entre outras. Este ano a gente entrou com o cold Code online, gra... ozonoterapia, nossa, eu venho há mais de quatro anos trabalhando com ozonoterapia e, a... e formando profissionais ozonoterapeutas nessa área e agora a ozonoterapia foi aprovada duplamente para o biomédico, tanto na resolução da ozonoterapia, quanto na resolução da terapia, das terapias integrativas, então aproveitem, é um super diferencial para você, biomédico. Nós temos os cursos, curso online, que dá a carga horária suficiente para a capacitação e habilitação de você, biomédico, perante o Conselho regional, nosso curso tem 60 horas e para você ser o Zona terapeuta pela biomedicina você tem que ter 40 horas, então é o suficiente. Ele é um curso presencial, embora está na forma, na forma híbrida, ele é um curso presencial, ele é tido como presencial, porém a gente tem muitas aulas é, online, híbrida, é, encontros síncronos, que é considerado presencial por conta de toda essa pandemia que estamos vivendo hoje. E agora que você ouviu toda essa minha palestra, ouviu um pouquinho sobre a biomedicina Estética, você já desejou, já deseja fazer biomedicina Estética? Desejou alguma coisa durante essa palestra? Qual é o seu sonho? Escreva aí no chat. Qual é o seu sonho? Mesmo que não seja na Estética, escreva aí no chat. Qual é o seu sonho como biomédico? Quando você é, olhar para trás daqui a 10 anos, você vai se lembrar deste momento. Será que você vai tá, estar olhando dizendo, poxa, realizei o que eu, que eu queria realizar, ou você vai estar lá frustrado, né? Porque você só pro, pro, é, procrastinando, procrastinando, procrastinando e não fez o que você queria ter feito ou que você está sonhando agora. Qual é o teu sonho? Escreva aí no chat. Eu não estou podendo ver o chat, mas daqui a pouquinho eu vou ver e depois eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que a sua alma criativa grita dentro de você? O que você sentiu aí, ó, durante essa palestra? Escreva para mim e fala, eu quero saber. Eu quero saber o quanto essa palestra vai fazer diferença na sua vida. Para bem ou para mal, mas eu quero saber o quanto vai fazer a diferença na sua vida. Todos temos uma missão, eu tenho a minha missão. Eu descobri qual é a minha missão, e você? Já descobriu qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Então, você precisa escrever aí Se você não sabe, procurar saber, pensar, refletir Meditar em relação a isso para saber qual é a sua, a sua missão E eu sempre digo, não trabalhe por dinheiro Senão terás uma vida miserável Trabalhe por amor e terás uma vida abundante Ame o que você faça, gente, eu amo o que eu faço que eu nem percebo que eu tô trabalhando. Eu não tenho hora para chegar, eu não tenho hora para sair. Eu trabalho de segunda, trabalho de sábado, trabalho de domingo, trabalho de feriado. Gente, eu trabalho porque eu amo o que eu faço. E eu amo tanto o que eu faço que não parece trabalho. Eu tô trabalhando, parece que eu tô passeando, parece que eu estou me divertindo, parece que eu estou... É a mesma sensação de quando eu estou lá na Disney passeando aqueles brinquedos, juro, é a mesma sensação de tão prazeroso que é o que eu faço, de tão prazeroso que é o meu trabalho, porque eu busquei por isso, eu quis isso. Nada caiu do céu, gente, não é sorte, é trabalho, não é sorte. Pode ser a boa sorte, mas para você ter a boa sorte, você tem que ter uma boa, um bom trabalho, uma boa plantação, você tem que se arregaçar as mangas e se dedicar. Porque sorte por sorte, nem herança é sorte, tá gente? É trabalho. Então eu trabalhei para isso. E qual é o meu sonho? Qual é, a minha, qual é o meu sonho? Vou contar para vocês. Meu sonho é realmente virar nossa classe cada vez maior, cada vez com profissionais mais qualificados, mais em destaque, e ver todos hoje profissionais da saúde que atuam na estética sendo respeitados e reconhecidos pelo que eles fazem. O meu sonho é realmente alguém né, daqui, sei lá, 40, 50 anos olhar e falar, caramba, olha só, o que, que foi, o que, que é e como cresceu. Meu sonho é ver a, nós né, progredindo com tudo isso nossa classe as outras classes mas em paz em harmonia em compreensão e, e com muito respeito então este é um dos meus sonhos eu tenho outros tá e a minha missão é criar adoro criar as coisas adoro criar metodologia adoro criar áreas eu adoro criar oportunidades para que eu e as pessoas se deem em mim, sejam felizes sejam reconhecidas sejam né, se sintam totalmente felizes por estar. E a minha missão, né, de 10 anos atrás, foi criar e criar a biomedicina Sética. Agora estou criando outras áreas para que nós biomédicos possamos atuar, como, por exemplo, agora com a liberação das integrativas, das práticas integrativas, estamos aí, estou aí numa criação e já no desenvolvimento, já tem mais de três anos, da biomedicina integrativa, porque eu acho que é um futuro para nós biomédicos atuarmos em algumas daquelas áreas, mas com um reconhecimento mais, é, mais forte dentro da, das integrativas. Né? Não só com, com práticas integrativas, mas com profissionais especializados em saúde integrativa, que tem uma pequena diferença, mas que já é, já temos um bom começo, já temos uma habilitação em práticas integrativas, isso é sensacional. Então, a minha missão... E meu sonho é realizar os meus sonhos e os sonhos de muitas pessoas, criando todas essas metodologias e essas áreas. E como diz Pequeno Príncipe, eis o meu segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, Deus é amor. Ame o que você faz, não tenha medo de tentar, de errar e de seguir em frente. Mesmo quando tudo e todos dizem não, porque eu tive muitos não nessa jornada, muitos não. De 1996, quando eu me formei, até 2010, quando eu consegui a habilitação da Biomedicina Estética. Foram muitos não. E foram muitos não não só das pessoas, foram muitos nãos da vida. Sabe, Aquela, aquelas interrupções, acidente de carro... É, nossa várias coisas aconteceram que parecia que o negócio não ia dar certo para mim mas deu e pode dar certo com todo mundo basta você acreditar não desistir comece de novo recomece tente uma duas três várias vezes foi preciso mas nunca desista essa todas essas frases está no meu filme não sei se você já assistiram, chama beleza invisível se encontra aqui no youtube a Beleza Invisível por Ana Carolina Puga. Vai lá e assiste. É um, um curta de 15 minutos que eu fiz, já tenho 7, 6, 7 anos, e que fala um pouquinho da minha jornada. Depois você assiste, se você gostar, você faz um print, uma foto, publica no Instagram, meu Instagram é @doutora.anacarolinapuga e me marca para eu poder te republicar. E seria que você estava aqui na minha palestra também. A vida não é encontrar a si mesmo, a vida é criar a si mesmo. Nós estamos todos os dias nos criando, todo dia é uma nova oportunidade. Todo dia quando a gente acorda, a gente tem uma nova oportunidade de fazer melhor do que a gente fez ontem. De sermos pelo menos 10% melhor do que fomos ontem. De fazer algo para um colega que a gente não pôde fazer ontem. Enfim, de nos criarmos. Todo dia a gente tem a chance de nos criarmos ainda melhor, ainda mais. Então, lembre-se disso. Não desista. Porque a sorte ou a boa sorte, ela não vem por acaso. É quando a preparação encontra a oportunidade. E eu espero e desejo muito que vocês estejam realmente se preparando. Que vocês estejam realmente preparados para quando vier a, as, vierem as oportunidades. E como eu sempre gosto de dizer esse ditado, quem não vive para servir, não serve para viver. Eles precisam é, realmente... Saber o que vocês querem, né? E agora? Você já sabe qual é a sua missão? Você já descobriu o que você quer fazer? Eu tenho inúmeros casos, inúmeros alunos de todas as áreas da saúde que hoje estão muito, mas muito, muito, muito... Esse aqui mesmo, já tem mais de nove anos que fez a pós comigo. Tá super bem, super feliz, tá? Seus consultórios já coordena cursos em outras faculdades, enfim... É, muitos desses também fazem parte da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, uma sociedade que, a gente, que eu criei lá em 2010 para dar todo o suporte, para dar toda a ajuda, para, sabe, brigar pelos direitos nossos biomédicos estéticos, e realmente faz, faz, tá? não é uma coisa declarada, porque a gente trabalha de uma forma mais interna, a gente trabalha de uma forma mais direcionada, mas fazemos e faço, estou sempre aí, né, lutando e colhendo os frutos, diga-se de passagem, colhendo os muitos bons frutos. E nós fizemos em 2016 o quarto congresso brasileiro de biomedicina estética e já estamos preparando nosso quinto congresso para comemorarmos os 10 anos de biomedicina estética Espero que cada um de vocês se lembrem disso e vão até o nosso evento. Vai ser em outubro do ano que vem, 2021. Seria em outubro de 2020, mas infelizmente eu, a gente foi pego pela pandemia. Tivemos que cancelar todas as nossas... Já tínhamos o local reservado, já tínhamos site pre, quase preparado. Já estávamos bem adiantados, tínhamos que parar tudo por conta da pandemia, achando que fôssemos voltar. Quando falou que não ia voltar, não deu tempo da de gente preparar nada online. Então a gente vai preparar para o ano que vem. Independente se for presencial ou online, a gente vai ter esse evento e vai ser um evento top. Não perca, porque eu estou preparando inúmeras surpresas, inúmeras novidades para o evento, porque eu amo criar. Então, lembre-se disso. Criações por aí, tá? Aqui é o site da minha faculdade e da pós-graduação do Depuga, onde eu tenho aqui é, algumas coisas para vocês conhecerem. Todos os nossos cursos hoje, hoje são... Cursos credenciados pelo MEC, porque a facuga é credenciada pelo MEC. Nós não temos cursos livres, são cursos de extensão universitária. isso É muito bom, porque você que é formado, graduado... Quem aqui que está no, no YouTube é graduado já, já é formado em biomedicina, levanta a mãozinha aí. E você que é graduando, quem é graduando? Quem é graduando, manda uma carinha feliz, para depois eu saber quem, é, quem já é graduado e quem é graduando. Quem é graduado, manda uma mãozinha. Quem é graduando, manda uma carinha feliz. Tanto você que é graduado e graduando podem fazer nossos cursos, porque nossos cursos são de extensão universitária. Tirando a pós-graduação, que é um curso de especialização. A especialização só pode ser feita para graduados. Porém, os cursos de, de, de os cursos livres, o de terapia, o code, o, o de terapia neural, os cursos de caboxterapia, lasers, todos esses cursos são cursos de extensão universitária, peim, -in, intradermoterapia, e vocês, alunos, graduandos em biomedicina, farmácia, enfermagem, qualquer área da saúde, vocês podem fazer e esse certificado conta horas para suas atividades complementares. Então, você que está assistindo aqui essa palestra, faz um print. Se você tem a intenção de fazer cursos conosco, faz um print, poste lá no no YouTube, no Instagram. Ah, e marque arroba Nepuga, pós-graduações, e arroba doutora Ponta na Puga, que você vai receber um bônus, um bônus para vir fazer este curso meu, tá? Vou estar liberando um bônus para vocês, olha só, viu? Não combinei nem com vocês, né, Vitor? Mas vou estar liberando um bônus para vocês que estão assistindo essa palestra hoje e que, e que querem assistir, é, fazer alguns dos meus cursos, entra no site, assista no site, faça uma fotinha nossa aqui agora, Publique lá, que quem publicar e curtir tanto o meu canal quanto o do Mefuga, a gente vai é, mandar para vocês no inbox, vamos fazer um contato pelo inbox, tá? Né? e lá no inbox a gente começa toda uma conversação para poder enviar para vocês este bônus. Combinado? Então, quero ver. Tá, então, hoje temos as aulas síncronas, que são da, aulas presenciais pelo Zoom, e temos aulas também gravadas por outras plataformas, que são aulas é, virtuais, presenciais, das práticas. Temos, além do Puga Code, que é um método patenteado, desenvolvido por mim, tem toda a metodologia Nepuget também. Todos os nossos alunos dos cursos de extensão recebem a Nepuget em casa, com todo o kit, marca, é, é, é, todos os marcadores coloridos, vídeo para você poder fazer a marcação de casa, enfim, o curso está um sucesso, e além de tudo isso, este ano no Nepuga eu estou trabalhando muito, muito, muito é, o desenvolvimento dos meus alunos e o desenvolvimento profissional de todos eles. Nós temos grupos de acesso VIP somente para vocês que estão matriculados nos cursos Nepuga Code, Ozone, pós-graduação, e estou preparando uma super novidade lá para 2021, que só vai poder participar quem já foi aluno NEPUGA, quem nunca foi aluno NEPUGA, vai ficar de fora daquela, da, da grande novidade que eu estou criando e preparando para o ano que vem. Então, se preparem, se preparem. Bom, no site você vai encontrar todas as informações dos nossos cursos, você vai encontrar tudo, tudo que você precisa, tira dúvidas. Né? tem o pessoal que atende no, no, no WhatsApp imediatamente, e-mail, telefone, enfim, às vezes dá um trabalhinho, o pessoal demora para responder, porque são muitas ligações, muitos e-mails, muitas pessoas ligando, mas insista, insista que o pessoal responde, a equipe aqui é bem grande, aqui na nossa pandemia, ao invés de diminuir, a gente cresceu a nossa equipe, graças a Deus. Todos os meus cursos é direção e coordenação minha, tem outras pessoas que trabalham comigo, como, por exemplo, a doutora Bruna Puga, que é minha filha, fisioterapeuta, também está na coordenação junto comigo, tem a doutora Estela, a, a doutora Ellen, que também faz parte aqui do Nepuga, entre um gigantesco corpo docente, mais de 80 professores, mestres, doutores, que estão especialistas, mestres, doutores que estão preparados para poder atender toda a demanda do Brasil todo. Estamos em mais de 30, 36 unidades no Brasil, levando essa, levando essa, né, essa, essa oportunidade, eu gosto de falar assim, essa oportunidade para todos os profissionais da saúde. E você estudante de biomedicina, se você for estudante de biomedicina e quer fazer algum curso de extensão, os online conosco, faça print dessa tela, Publique lá no meu Instagram, como eu te disse. Coloque o arroba nepuga, pós-graduações, o arroba Puga. Me marque, né? Vou te, vou te republicar e vamos entrar em contato com você pelo seu feed, pelo seu inbox. Ok? Faça o print aí, não perca essa oportunidade, porque eu vou realmente ceder um bônus para vocês. Tá? Adoro muito essa interação com os meus alunos, ver que eu estou ajudando várias pessoas, vários profissionais a mudarem de vida, a transformarem suas vidas, a conquistar o sucesso que sempre desejaram, desde lá do seu primeiro, segundo dia de faculdade, desejando ser um profissional bem-sucedido. Aqui comigo, eu consigo, eu faço, eu ajudo, eu oriento, porque eu quero que todos sejam bem-sucedidos. Que coisa melhor do que ver todo mundo feliz na sua profissão, bem-sucedido e amando o que faz? Tem coisa melhor do que isso, não é verdade? Então... Eu muito mesmo que você também que está assistindo essa palestra venha ser aluno na IPUGA e seja bem sucedido e tenha sucesso, porque todos os meus alunos têm sucesso, graças a Deus. São inúmeras e inúmeras turmas, inúmeros alunos, são mais de 40 mil alunos já formados pelo Brasil todo em nossos cursos de aprimoramento, nossos cursos de extensão universitária, nas pós-graduações, nos cursos de educação continuada nos Estados Unidos usando metodologias únicas, exclusivas, desenvolvidas por mim e patenteadas, que são exclusivas nossa. enfim. Né? E eu sempre gostei disso. Ajude os outros em algo que eles queiram muito. E é isso que eu quero fazer na minha vida toda, ajudar as pessoas em algo que elas queiram muito. E tenho conseguido. E para finalizar nossa apresentação, que já chegou ao fim, e vamos abrir as perguntas. Eu gosto sempre de falar. E quero que vocês reflitam sobre essa, essa, né, essa, essa frase. Que eu vou colocar. Não é uma frase, né? Na verdade, é este essa, essa publicação que eu sempre gosto de trazer. O passado cria o presente. O presente cria o futuro. Mas o futuro... Também cria o presente. E o presente recria o passado. Então, faça um print se você gostou. Lembre-se de mim. Porque realmente isso. Hoje, quando eu olho lá no meu passado, eu consigo recriar e ressignificar várias coisas que aconteceram e que por hora eu lá, lá, eu achei ruim. Eu chorei. Eu me desesperei. Eu me chateei. Eu achei que não ia ter jeito. Hoje... Eu vou lá no meu passado, eu recrio o meu passado, eu ressignifico o meu passado e vejo que aquilo lá foi fundamental, foi importante para eu ser quem eu sou hoje, para eu estar onde eu estou hoje. Para eu poder estar aqui, passando alguma coisinha para vocês que vai fazer diferença, que vai fazer sentido, que vai te ajudar em algo que você queira muito. Porque é isso, eu quero te ajudar em algo que você queira muito. Então me conte como eu posso te ajudar que você quer muito, muito mesmo que eu possa te ajudar? Quero saber, quero saber. Não se esqueçam dos prints, não se esqueçam de colocar no, no Instagram, porque hoje é a plataforma que eu mais acesso. Aqui são minhas redes sociais, você pode me seguir no Twitter, twitter sempre, sempre frases que encorajam, que dão. É, sempre frases que encorajam, sempre frases que vão te dar. Um direcionamento, um norte para você que está perdido, ou até mesmo mostrando algumas coisas que conquistamos, que ganhamos e que estamos né, é, tendo de, de bênçãos e de presentes nessa nossa vida. Tem o meu YouTube, já que você está no YouTube, aproveita e siga meu canal, doutorapuga.com, é o meu canal do YouTube, você pode procurar também como Doutora Ana Carolina Puga tenho os meus perfis de Facebook. Tem um perfil lotado, que é o doutora Ana Carolina Pulga. Depois tem o doutora Ana, tudo junto, Carolina Pulga, que é o segundo perfil, que eu também assono lá. Tem a página do Facebook, a fanpage, Ana Carolina Pulga. Tem meu Instagram, Doutora.ana.carolina.puga, Enfim, né? Vocês vão ficar ouvindo eu falar que Ana Carolina Pulga até quando. Tenho o é, Snapchat... E tem o TikTok, tá, gente? Quer ver um pouquinho, um lado divertido meu? Tem meu TikTok. Procura lá, Ana Carina Puda Zero. É meu TikTok. Ah, tem o meu blog, que eu quase nem tenho tempo de escrever nele. Mas tá aí, meu e-mail. Se você gostou dessa palestra, se você fez sentido para você, alguma coisinha que eu tenha dito aqui, me mande um e-mail. Mande um e-mail e me mande com essa resposta. Como eu posso te ajudar? Qual é o seu sonho? O que a sua alma criativa grita dentro de você? E que você? Como você quer estar daqui a 10 anos? Você quer também estar palestrando inspirando pessoas? Você quer também ser uma referência? E ser seguida por milhares de pessoas, de profissionais? Porque você fez algo? Então me conte, eu quero te ajudar. Só me diga como. Então, vou deixar aqui. Muito obrigada. Agradeço demais essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E finalizei minha apresentação, Vitor. Não estou ouvindo, não. Opa, agora foi. Oi, tá... ah. não estava ouvindo. Então, é, o Vitor, ele precisou sair um pouquinho antes, porém, eu sou o Luiz, eu vou tomar a frente agora com as perguntas. E... Sim. Tá assistindo, mas eu gostei bastante. Vocês estão me ouvindo bem? Assistindo. Me ouviram bem? Pois sim, sim, dá para te ouvir bem. Só deixa eu pegar aqui, só... me dá só um minutinho. Tem que abrir aqui só um negócio para a gente poder dar continuidade. Tá. Aí. Deixa eu abrir aqui. Quero abrir o. É que eu fechei o YouTube na hora da apresentação, porque. mas aí eu posso acompanhar as perguntas por lá também, se você quiser, tá? Tudo bem. Eu Peraí, só um pouquinho. Daí eu vejo as pessoas, a interação. Deixa eu pegar aqui o link de vocês do YouTube. Aqui. Já tinha passado. aí. E o pessoal gostou? O chat está bombando. Tudo bem. Muito? O chat está bombando. Todo mundo gostou bastante. Deixa eu ver aqui, eu deixo no mundo Onde eu entro? Ah, nessa aqui ao vivo? Você tem o um link do YouTube para eu poder entrar? É esse mesmo. Quinto encontro de biomedicina dia 1. É que eu não vejo o vídeo. Nossa, peraí. É ah, porque tá. Agora eu já vi. Agora eu já vi. Chau, eu vejo aqui pelo... Acho que fica melhor. Isso aí. Que bom. Gostei muito da interação de todos. Agora eu falei das interações, tá, gente? <risos> Muito então, bom, pode falar. Você, então, é o... Peraí, deixa eu ver o nome aqui. Luiz. Luiz. Então tá, Luiz, vamos às perguntas. Pronto, vamos lá. A gente destacou algumas perguntas que foram feitas durante o chat, né, durante a sua apresentação. A primeira aqui é da Franciele. Quais as dicas para quem quer iniciar na área? Quais procedimentos são mais viáveis para quem quer iniciar? Bom, para quem quer iniciar, primeira dica é... Faça a pós-graduação. porque Você fazendo a pós-graduação, você vai conseguir a tua habilitação. E a habilitação é importante para você poder atuar. E os procedimentos iniciais que eu recomendo são aqueles que não dependem de um alto investimento. Por exemplo, aqueles procedimentos que você não precisa colocar dinheiro do bolso para poder investir uma grana, uma, uma grana alta em uma clínica, comprando equipamentos caríssimos, fazendo um lugar muito suntuoso, muito glamouroso e ficando sem fluxo de caixa. Então, comece com uma sala pequena ou atendendo em clínicas parceiras e com os procedimentos injetáveis. Por exemplo, as intradermoterapias, PEN, é, carbox, ozônio, porque daí você consegue ter uma... Você investe pouco. Por que você investe pouco? Primeiro você vende o procedimento, o paciente vai é, ter a sua... Vai, ah, vou fechar um tratamento de 10 sessões de enzimas. Aí ele fechou, ele vai te pagar. Com esse dinheiro que ele te pagou, que seja a entrada, você consegue comprar as 10 sessões de enzimas para ele, para poder aplicar. Então, você investe pouco. O maior investimento, neste caso, vai ser na tua formação, que é um investimento importante, necessário para você ter habilitação. Então, eu recomendo, comece pequeno. Comece pequeno, investindo nessas áreas, nessas nesses procedimentos, e depois você vai expandindo. Muito bom. A Ana Lúcia perguntou, existe possibilidade de estágio na biomedicina e estética? Se sim, quais as principais instituições? Sim, existe sim. Não é a instituição que dá o estágio. Quem dá o estágio é o... são as clínicas. Então, você tem que procurar uma clínica que forneça esse estágio para biomédico, de preferência clínica em biomedicina estética. Não procure clínica de estética, fisioterapia, farmácia, enfermagem, por quê? Porque lá, às vezes, faz procedimentos que não é de, da habilitação do biomédico, e aí você vai aprender uma coisa da qual você não vai usar. Então, eu sempre recomendo, faça o seu estágio em clínica de biomedicina estética, recomendo, inclusive, para os coordenadores, que aceitem estágios de quem vem de clínica de biomedicina estética. Igual o Nepuga, nós damos alguns estágios em algumas das nossas unidades para biomédicos. Ok. A próxima pergunta é da Luísa. Como é ter que lidar com a briga do Conselho de Medicina que insiste em querer suspender a atuação do biomédico em certos procedimentos estéticos? Como é, como é a posição do Conselho? Desculpa. Como é ter que lidar com a briga do Conselho de Medicina, que insiste em querer suspender a atuação do biomédico em certos procedimentos estéticos. Lidar com isso não é nada fácil, né? É estressante. Então, a gente tem que ter um, um gerenciamento do estresse, primeiramente. Gerenciando o estresse, porque é estressante. E a gente está... Né? A gente tem todo um, um corpo jurídico Tanto um jurídico forte Tanto do conselho quanto da, da associação Da Sociedade Brasileira de Biomedicina Da Sociedade Brasileira de Biomedicina Dos sindicatos E todos juntos Acabam defendendo essas, Esses ataques né? Lógico, não é fácil não Mas não é algo deva te dar medo de... É... Doutor, você se mutou. Aqui. Pronto. Pronto. Voltou? Pronto. Voltou? Sim. Só que parece que, não sei, parece que está. Deu um bug aqui. Tô, tô parada, travou, né? A sua tela aqui está aparecendo normalmente. Vem aqui, travou. Espera aí. Deixa eu parar a apresentação, então, peraí só um pouquinho. Pronto. Eu estou aparecendo aí? Ou estou travada? Não, está aparecendo, está se movendo assim. Ah, tá, agora voltou. Estava travada. <risos> tá, então, assim, acabou a bateria do meu fone de ouvido, aí ele multa automaticamente. Ah, tá? sim. Uhum. Então, o que, que acontece? É... Deixa eu centralizar aqui. Então o que acontece é estressante, mas não é algo que deva desanimar os biomédicos de fazer biomedicina estética. Por quê? Estamos aí lutando, temos 10 anos na área, ou seja, tem muito a ser o que tem muito para ser discutido. Se já estamos 10 anos, não, tem, não é algo que vá ser ah, amanhã pronto. Não, tem, tem recursos, tem várias instâncias, aí, instâncias que a gente precisa avançar para que a biomedicina realmente seja parada. Então, a, a, sua, a resposta para essa pergunta é que é estressante lidar com tudo isso. A gente tem que ter um gerenciamento bom desse estresse, mas que a gente está sempre junto, trabalhando e defendendo e... Assim, lutando para que a, a biomedicina sética jamais seja extinta ou sofra alguma algum dano por conta dessas ameaças da medicina. Muito bom. Isabela Macedo perguntou, é, quais você diria que foram os maiores desafios para desbravar uma nova habilitação da biomedicina? para mim, os maiores desafios... Por incrível que pareça, foram os colegas lá em 2005, 2006, 2007, 2008, foi, foi muito difícil. O maior desafio para criar uma nova habilitação foram os colegas lá em 2006 até 2010. Tive muita, muito colega contra, muita gente que falava mal, muita gente que falava que isso ia denigrir a imagem. Por incrível que pareça, não foi a medicina que me causou estresse lá atrás, porque era algo que, eu, que estava acontecendo que os médicos mal imaginavam que poderia acontecer. Eu acho que eles nem acreditavam. Mas meu maior estresse mesmo, o maior desafio foi esse, foi o conselho, conselho não querer, não aceitar. Foram quatro anos que eu, que eu tive antes de apresentar em plenária, então foi realmente tudo isso eu não poderia não poderia chegar lá e falar ah, eu quero que meu médico faça estética estética, ah eu quero que meu médico faça estética porque eu acho que meu médico pode fazer estética e pronto e cruzar meus braços não era algo que eu pensava que eu faria o que eu poderia fazer ou que eu teria que fazer imagina eu tinha que chegar lá Falando, olha, o médico pode sim fazer estético e olha por quê, e pá, pá, pá, pá, pá, pá, mostrar, provar. Isso, gente, não foi fácil, porque eu tinha filha para criar, eu tinha marido para cuidar, eu tinha casa para cuidar, eu tinha uma empresa que eu tinha acabado de montar, eu tinha contas para pagar, eu tinha cliente para atender, eu tinha uma vida. E eu não podia ficar só nisso. Então eu ficava assim, ó, fechava minha clínica 8, 9 da noite, eu ficava das 10 até duas da manhã estudando. Para mim foi uma tese de doutorado. A biomedicina cética, para mim, foi uma tese de doutorado. Acho que um dia eu mereço o um título de doutora por isso, porque eu criei algo do nada como uma tese de doutorado. Pena que eu não, não, não usei isso para defender o doutorado, porque para mim foi uma tese. Sabe quando você estuda uma tese, que já fez doutorado, sabe? eu tanto quanto, então... E fui com uma defesa, fui com uma plenária, foi minha defesa. Então, para mim, essa foi a, assim a pior fase naquela época, para criar uma nova área. Depois outras vieram também, outras fases ruins também vieram, né, tipo é, briga de classe, aí as outras classes não aceitando, colegas e tal, tal, tal. e muitos daqueles que falavam não para biomedicina, estética quando, come... quando eu apresentei, começaram a ver as minhas apresentações sobre o que seria a biomedicina na estética, o que seria a biomedicina estética, hoje muitos estão na estética, acredita? Muitos hoje estão atuando na estética. Então, para mim, o grande desafio foi essa, esse, Luizy. Foi esse desafio. Muito bom. O Roberto lhe perguntou, qual o diferencial do biomédico em relação aos outros profissionais na área da estética? Então, Roberto, boa pergunta. Qual o diferencial? Hoje eu acho que o diferencial de todos nós está... ainda falei isso para alguém hoje. Não sei, a gente estava conversando com uma pessoa, foi justamente sobre isso. O nosso diferencial está hoje em... Ah, foi uma entrevista que eu faço. Eu faço entrevista com alguns alunos, eu ligo para alguns alunos, tá? Alguns possíveis futuros alunos também recebem minha ligação. E eu seleciono através do meu site, tem um lá, é, me conte a sua história. Eles contam as histórias de, deles e eu seleciono. Toda semana eu tenho ligado para alguns biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. E foi o que eu falei para ele, hoje o nosso maior diferencial como biomédicos na estética é sermos um bom profissional. Não tem mais é, a diferença do farmacêutico, do biomédico, do enfermeiro, do não. A diferença é individual. Qual, é a sua, qual vai ser o seu diferencial como profissional na área que você escolheu? Porque dentro da estética, o biomédico, farmacêutico, enfermeiro e o dentista fazem praticamente as mesmas, as mesmas coisas. Tirando que o dentista não faz corporal. Mas dentro do cabeça e pescoço, todos fazem tudo. E no corporal, o biomédico, farmacêutico enfermeiro também fazem tudo. Então não tem diferencial. E nem, que, nem há necessidade de ter. O diferencial está aqui, está no que você faz, está em quem você é, no que você proporciona para o seu paciente. Qual é o nível de profissional que você quer ser? Você quer ser um profissional é, de destaque, reconhecido nacionalmente, mundialmente? Ou você quer ser mais um profissional que vai receber né, seus clientes, seus gatos pingados e vai ficar satisfeito com isso? Quem vai fazer esse diferencial é você. Então não há essa... Não há hoje essa diferença entre procedimentos estéticos e não há necessidade disso do meu ponto de vista falando como criadora da área porque eu acho que seria um retrocesso ao que a gente busca de integração entre as áreas da saúde hoje a estética está muito integrada entre si né estão todos muitos somos, somos todos estetas para mim logo deveríamos ter uma nova profissão a profissão da saúde estética, onde todos são estetas e todos podem fazer estética como fazemos, seja biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista e assim por diante. Então, o diferencial para mim é individual, é profissional, é cada um. Quem é você, onde você está atuando? Qual é a sua relevância para aquele público? Muito bom. E agora a gente vai ter a nossa última pergunta, que foi selecionada. Esse rol de procedimentos estéticos, a parte de cosmetologia pode ser inserida a cosmetologia natural? Pode. O que você chama de cosmetologia natural? Quem me perguntou. Foi a Laine. O que ela entende por cosmetologia natural? Será que é a mesma coisa que eu entendo? Porque se for, Sim. Você né? pode estar usando produtos fitoterápicos, você pode estar usando é, pros, é, argilas, isso é natural, tudo vem da natureza. Ah, eu quero trabalhar só com orgânicos, produtos orgânicos e naturais, não quero nada de industrializados. Posso? Pode, não tem problema algum. Até é, fazer solicitações... Para farmácia de manipulação, para manipular um ácido, para manipular um creme, um hidratante, nós biomédicos podemos fazer também. Então, um avanço, né? Entre as, em, é, a, gente, a gente faz solicitações de produtos, de medicamentos, para fazermos as intrademoterapias, as mesoterapias, os cremes, as, enfim, tudo. Então, sim, podemos, e é isso que ela entende por cosmetologia natural, tá, Luísa? se ela respondeu. Tudo bem, então. É, a gente encerra aqui, então, nossos nosso das perguntas. É, antes dos agradecimentos, você queria dizer alguma coisa para a gente? Sim, sim. Quero dizer que estou muito satisfeita por estar aqui com vocês mais uma vez. E que, geral, realmente é... Quero que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem dessa fase de graduação de vocês, aprendam muito sobre tudo que vocês estão vendo, e ao se decidir por uma área, seja a Biomedicina Estética ou qualquer outra das áreas que existem para nós biomédicos, tente ser o seu melhor, todo dia dê o seu melhor, tem que ser o melhor profissional naquela área, não seja mais um, seja o melhor profissional. E todo dia, lembre-se disso, todo dia é, uma no, é um novo dia, é uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Faça de tudo para que o seu dia de hoje seja 10% melhor do que foi ontem, e que você seja uma pessoa seja 10% melhor do que você foi ontem. Só assim a gente vai ter um mundo melhor, só assim a gente vai ter uma profissão melhor, só assim a gente vai ter o respeito que todos nós merecemos, sendo ou não profissionais da saúde. Então... Essa é a minha última palavra para vocês. Eu agradeço muito, muito obrigada mesmo. E nos veremos. Quero vê-los nos meus stories, no meu YouTube, enfim, nas minhas redes sociais. Um grande abraço, saudações estéticas integrativas para todos vocês. A gente quer agradecer essa oportunidade de ter essa conversa com é. você. É, um pouco dessa paixão que você teve pela estética e todo o conhecimento que vem junto. Então, esperamos novamente uma nova oportunidade. Todo mundo que está assistindo, siga a doutora nas redes sociais, o trabalho dela é isso, evento, nós agradecemos a sua presença por ter abrilhantado esse momento. Muito obrigada, e eu quero depois o vídeo da nossa live, que eu quero publicar nos meus canais também, tá bom? Certinho, muito obrigado. Muito obrigada, um beijão para vocês. Tchau, tchau, até.